ter uma boa relação, porque é a minha função ali, é, e ser uma espécie de porto seguro ali. É, o porto seguro num debate ele é importante, porque você viu, por exemplo, um Bonner. As pessoas me falaram, me mandaram várias mensagens, falando assim: porra, tinha que ser o Paulo mediando aquele debate lá. Foi feio o debate da Globo, cara. É, então, mas é, onde é que eu acho que são os, os erros. É, que o Bonner imprimiu muito ali. Né? Fora ter um candidato favorito. <risos> além, dele, <risos> além dele claramente ser é, é, é, apoiador de um determinado candidato, o que prejudica muito, é, ele deixou as emoções dele ali transparecerem muito facilmente. De que ele estava, de alguma maneira, perdendo... O controle, a, o do controle ali e, e eu acho que isso transmite muita insegurança para as pessoas e uma certa frouxidão, né? E tudo que um cara que está mediando não pode demonstrar de maneira nenhuma. Ele tem que demonstrar que ele tem a rédea do, do processo ali, porque o pau está ali se não puxar para você e falar, opa, peraí aí. É, A regra é essa daqui, vambora, vamos embora, vamos organizar. Eles o microfone e os caras continuavam Isso, falando Isso, exato. Assim. É porque o Bonner não, não tem mais muita autoridade é, na sociedade, né? É, é de... difícil, é difícil. Ele está é descredibilizado, função. cara, o Bonner. Ele está descredibilizado por uma parcela da sociedade, né? Eu acho que é uma grande parcela da sociedade. Você e acha que é a eu acho que parcela. ela não é, não é dividida por direita e esquerda. Não? Não. Não acho. Você acha que é mais de 50% da sociedade descredibiliza o Bonner? Não sei se é mais que 50%. Não sei se é Eu acho que quem 50%. hoje é outra bolsonarista e bolsonarista descredibiliza o Bonner, e eu acho o seguinte... É, eu acho que é vo... aquela coisa que você falou, é o cara que vende ser parcial isso. Esse é, esse e é não meu é, ponto. é parcial. Esse é o meu ponto. Eu acho que o desafio que o jornalismo tem pela frente, e eu acho que se o jornalismo, quando a gente fala... Eu sou um pouco contra esses termos de jornalismo profissional. Tipo... O jornalista, se ele não é profissional, ele não é jornalismo Então, o jornalismo que sempre existiu no Brasil, ele tem um desafio muito grande pela frente, que é um desafio de entender que as pessoas elas não acham mais os jornalistas imparciais. E que não há problema do jornalista ser imparcial. O problema é que as pessoas acham que o jornalista é mentiroso é, também. Perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O que há... Só refazendo claro, a minha claro, frase claro. aqui. Não há problema do jornalista ser imparcial. É, in, perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O problema do jornalismo hoje é o jornalista simplesmente dizer que ele não tem lado. Ele tem lado. Sim, sim. Não há problema em dizer isso. Não há nenhum problema. Eu não, eu não tenho problema nenhum em dizer que Bolsonaro e Lula não me representam. Eu não é, tenho problema Mas em eu dizer prefiro isso. um jornalista que não tem lado como você do que um que tem. Não, eu tenho um lado. Qual que é o seu lado? O meu lado não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas isso não é um lado, é a ausência claro de dois é. lados. Claro que é. Não, ele é um lado. Claro que é um lado. Ah, um lado pressupõe que você uh, apoia uma visão de algo. Não, um lado pressupõe que você, diante de um cenário político, de alguma forma, precisa fazer escolhas. E essa é uma das escolhas. Não necessário. Entenda o seguinte, não haverá bolsonarista ou não haverá petista que vai colocar a arma na minha cabeça, como diz, por exemplo, o Tiago Leifert, e me obrigar a escolher. Sim, hum. vai. Então, mas esse é o ponto. Isso é, isso é você, de alguma forma, não, estar... Isso é, isso é um lado individual seu, é uma escolha individual sua. Mas quando a gente fala em lado, a gente pressupõe uma subserviência a um grupo de poder entendeu? político. Ah, eu entendo o que você está dizendo. Que o cara está trabalhando em prol de um determinado ponto é, específico. É, exato. É isso que é, o, que é o problema, assim, entendeu? Você é, você tem o, sua perspectiva, e é óbvio que você é um ser humano, você tem as suas crenças e suas as coisas que você não gosta, e é natural que você tenha uma opinião baseada nisso. Eu não esperaria que alguém tivesse algo diferente, senão você não seria um humano, seria um robô. Mas você não tem uma cartilha e que você precisa avançar. Você não está do lado do, do Lula e precisa uh, falar coisas que você não acredita ou mudar a narrativa para um jeito para favorecer o cara que você... Isso eu tenho tranquilidade, assim, porque... É, eu ter essa posição dentro uh, da Jovem Pan, é óbvio que é uma posição diferente da ampla maioria ali. A maioria ali é pró-governo, eu não sou pró-governo. Sim, sim. Isso é óbvio. E isso eu acho que... É, eu valorizo muito isso. E é a minha posição como profissional. Eu acho que essa é a posição que tem que ser. E se for <coughs> é, o PT lá, ou se for o Bolsonaro lá, a posição do Paulo vai ser a mesma. Sim, idêntico. eu acho que o jornalista, ele tinha que ser... Não poderia ser pró... Eu acho que governo, Tá ligado? O papel do jornalismo é justamente falar a verdade para o poder. Se ele é prol do poder, ele se compromete na, na, na verdade. Sim. Invariavelmente, Sem entendeu? dúvida. E vice-versa. Sim, por isso que, por mais que eu não julgue... O William Bonner, por claro. ter um lado claro, eu julgo a forma com que ele manipula as pessoas em prol do seu lado, pagando de não ter um lado. Então, por isso que eu acho que ele está descredibilizado, e não é só pela esquerda ou pela direita. É por todo mundo que entende que o papel do jornalista não é defender um governo. O papel do jornalista não é defender uh, um político. Ele está ali, justamente, ele é uma camada protetiva contra esses interesses. E quando ele se porta como um minion deles, ele descredibiliza o jornalismo como um todo de uma forma radical, na minha opinião. Eu concordo. Por isso e que eu ele acho, eu acho que nesse ponto o jornalismo ele precisa acordar um pouco, que não há problema em você de alguma forma defender algo. Não vejo problema nenhum, mas que isso esteja claro. Sim, a partir sim. do momento em que defender há defender algo, algo sim, a partir do momento em que há uma certa luz naquilo que você acredita e naquilo que você defende navegue, não tem problema o que eu acho que é o problema é e eu acho que existem muitos assim hoje é, é a construção de uma certa imparcialidade que ela é fake, né? Sim, sim. É absolutamente fake o problema do jornalismo é o que, na sua opinião? Por que que está acontecendo isso? Porque, porque não é só do William Bonner, tá ligado? Não. É muito jornalista que está descredibilizado. E não é só da direita. Cara, eu não sou de direita, tá ligado? Mas eu, eu já cansei de ser enganado. Cansei de ser manipulado. Eu, eu percebo que é, e não é difícil de perceber depois de um tempo. Depois de um cara, tempo. eu acho que o, o problema hoje que eu vejo, pelo menos no jornalismo, é o que eu chamo de patota do Twitter. Essa patota do Twitter ela é muito ruim, e isso de todos os lados, tá? Tem patota da direita, tem patota ah, da sim. esquerda e tal, tem, tem patotas ali. E essas, essas patotas, elas agem de acordo com o interesse político dessas patotas, e não com o facto. E aí eu acho que o jornalismo ele perde muito. E, e, e as coisas elas ficaram absolutamente partidarizadas e muito... É, jornalista virou militar Muito ideológicas. Muito ideológicas. Então, por exemplo, quando você faz uma matéria específica dizendo que ah, o governo Bolsonaro uh, fez o PIB crescer 5%, mas alguns especialistas específicos disseram que a ano que vem vai ser um caos. Pô, o cara não está valorizando o feito, ele está criando mais e ainda está selecionando especialista para falar mal especificamente. Então, isso não é jornalismo, entendeu? Isso é, é uma. Os... É um é poder, é, né? Isso é aquela é mesmice que a gente tá... Enfim, sabe? Da mesma forma como, por exemplo, é, você não ter criticidade ao governo Bolsonaro e achar que o Bolsonaro não errou nunca. Sim, isso é a crítica que jogam pra Jovem Pan, pra caralho, né? Então, mas no caso específico da Jovem Pan, eu acho que a Jovem Pan, ela consegue trazer essa criticidade. Porque eu, pelo menos, tenho a absoluta tranquilidade de que eu medio debates que são plurais ali. Sim, sim, sim. Não, eu, eu, não, eu, não, eu não sou daqueles que da acreditam que eu, e eu acho assim, eu falo, oh, a Jovem Pan quer, quer ser uma puta empresa de mídia e de comunicação. Não, eu acho né? o seguinte, no caso específico da Jovem Pan, as pessoas elas, elas fazem uma crítica, mas eu acho que é importante ter um certo contraponto visto a quantidade que existe de um jornalismo igual do outro lado. Agora, eu desafio, isso, isso eu sempre faço é, em todos os podcasts que eu participo, você não acha uma emissora que promova mais debates quanto a Jovem Pan. E, e quando as pessoas falam assim, a Jovem Pan é imparcial, tipo, as pessoas elas estão absolutamente equivocadas, né? Absolutamente sim, equivocadas. Sim, sim. Porque é, a Jovem Pan em nenhum momento ela é imparcial. Mas ela é a plural. Jovem pan, a jovem pan é plural. Ah. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande, é o grande ponto que, que me, me deixa é, realizado, sabe? É uma emissora plural. Parece ser mesmo... É... Eu, pô, eu, eu sou apresentador lá e Sim. não sou bolsonarista. Tá criticando pra caralho o Bolsonaro aí, <risos> então, exato. Então, assim, esse é o ponto. Eu, eu medi o debate, dois debates por dia ali, e assim, eu tenho absoluta tranquilidade que eu nunca recebi uma ligação para falar, olha, tem que falar isso ou tem que falar aquilo, ou o que você falou, você não pode falar. Nunca. Pode crer. Trabalho lá quase quatro anos. Eu tenho absoluta tranquilidade de falar isso. Assim. Assim, meu, meu, meu, minha real, realização profissional de estar tá lá é, é gigantesca. E está crescendo para caralho a Jovem Pan, né? Está crescendo. Em um ano, um ano, nós estamos, vai fazer acho que dia 27 de outubro agora. Em um ano, a Jovem Pan bateu os, a segunda posição em canais de notícia. Né? Se você for analisar Record News, Band News, é, Globo News, CNN e Jovem Pan, nós somos o segundo. Pode crer, da hora demais. Então, assim, vi... cara, em um ano, uma emissora conseguir isso é, é inacreditável. E parece que o só que vai a fortalecer. A gente fortalecer. Tá fazendo. Ah, e eu não, acho, cara. eu acho que só vai fortalecer. E assim, eu acho que o que ela difere dos, dos demais que a gente vê a pluralidade. E, e também tem eles. Eu eles acho que prestaram a pluralidade, um serviço é... a uma galera que estava abandonada também. Sem dúvida é... que. E é uma dúvida, galera muito grande abandonada. Sem dúvida mano. que há uma galera muito insatisfeita com esse outro tipo. Jornalismo sim. que existe. Mas, se você for analisar em toda a programação da Jovem Pan, a força, ela não é do bolsonarismo. Ela é do embate. Ah, sim. Pode olhar a programação da Jovem Pan. Você Abrir o jornal da manhã de manhã, você vai ver o quê? A Amanda Klein contra o... Sei lá quem que tá agora lá, o Mota. Mas, enfim, é uma visão aqui a outra aqui. Se abrir o Morning Show, você vai ter lá... Três, até quatro visões diferentes, porque a nossa bancada ela é muito, muito plural. Uhum. Né? Se você for pegar uh, o Jornal da Tarde, vai ter também um embate. Se você for pegar o 3 em 1, um, vai ter um embate. Os Pingos nos Isos é um programa é, que eu acho mais é, inclinado a, ao bolsonarismo. Mas, é, mesmo assim, você tem lá hoje o um Diogo Schelp fazendo um certo contraponto ali. É, se você pegar o Jornal da Noite, a mesma coisa. Então, assim... Eu acho que a audiência ali, ela vem é do embate. As pessoas, elas querem ver isso, elas gostam do embate. Vocês têm medo da Jovem Pan ir para um caminho ruim que a Globo foi? Em Evento? que sentido? A Globo virou... Ah, virou uma mídia pela narrativa e não uma mídia pela verdade. É, virou uma empresa que é muito mais política do que realmente a um veículo de informação. Cara, é... Eu não tenho esse receio, porque... porque conhecendo lá é assim, né? Não, eu acho Tem, seguinte... a, MC, é, é, tem não, a Fox News, assim. que é só coisa é, dos mas, republicanos. Aí mas é a mas os Estados Unidos não tem uma emissora com 80 anos de tradição que tem uma história, né? Não 80 tem? Não, 80 sei, anos. não sei. 80 anos. A Jovem Pan tem 80 anos de tradição. Pô, mas lá não deve ter também os ABC da vida? Ah, né? mas eu acho, eu acho que a história da Jovem Pan ela faz com que jamais ela parta para esse caminho. Jamais. Eu, eu torço muito. Se você analisar a história da Jovem Pan, jamais. O que, que tem na história? Eu não conheço a história da Jovem Pan. A história da, da Jovem da Pan, Pan assim, sempre Funda foi uma história sair. de prestação de serviço para a sociedade, sempre foi uma história de uma emissora que, por muitas vezes, é, poderia ficar quieta e foi lá e e foi para o pau. Pô, mas se não fosse a Jovem Pan, é, eu não conseguiria ver um impeachment sendo realizado. Eu não conseguiria ver uma série de fatos históricos no Brasil que aconteceram sem a presença de uma emissora. E olha que na época a Jovem Pan nem era TV, né? Uhum. Então, estamos tá falando só de uma questão de rádio. É... Então, eu acho que conhecendo a história da Jovem Pan, eu acho que a gente jamais partiria para esse caminho. E se for esse o caminho específico, eu também acho que muitos profissionais de lá nem estariam mais lá. Ah, tomara, cara. No tomara. caso, por exemplo, eu e tantos outros. Se o caminho for absolutamente esse, sem nenhum tipo de debate, sem nenhuma pluralidade, e que a gente pregue... Uma narrativa uma só. Uma única narrativa só, e Eu <risos> acho que muitos profissionais que estão lá não ficariam. Pode crer, pode crer. Eu torço muito que esse é o meu maior medo de um grande conglomerado de mídia. Mas eu acho que isso... É ser subvertido para ser usado contra o povo, sabe? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Praticamente impossível. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks,